Olá! Neste vídeo, demonstraremos como protocolar o pedido de restituição de taxas. Lembramos que este procedimento é permitido a qualquer solicitante que tenha quitado algum boleto indevidamente e queira solicitar o ressarcimento. Para iniciar, selecione a opção Financeiro. Em seguida, clique na opção Solicitar Ressarcimento. Deverá ser informado o número do boleto respectivo. Caso não possua, poderá utilizar o filtro abaixo para localizar. Clique em Pesquisar Boleto. Identifique o boleto desejado e clique em Solicitar Ressarcimento. Selecione o motivo. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. Utilize o campo Descrição para informações extras. Insira os documentos indicados, observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir o comprovante de pagamento do boleto. Clique no botão Novo documento. Selecione o tipo, informe uma descrição e a data do documento. Após, clique em Escolher arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante assaltar que o CREA Minas poderá a qualquer momento solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Selecione quais itens do boleto deseja o ressarcimento. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Informe os dados completos para ressarcimento. Conclua clicando no botão Solicitar Ressarcimento. Aparecerá uma mensagem solicitando a confirmação dos dados bancários. Revise os dados e clique em Sim. Eu confirmo meus dados bancários. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes da solicitação. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.